Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio, que eu não abri meus amigos, vamos para mais um vídeo de God of War Ragnarok nesse canal delicioso, sim rapaz, depois da nossa análise completa aí, que o feedback tem sido muito positivo, eu agradeço demais todo mundo que tá comentando lá, que gostou da análise e tal, hoje é dia pessoal, da gente fazer aqui um comparativo das versões do Playstation 5 e do Playstation 4 base, que é o que eu tenho tá, do God of War Ragnarok, a gente poder ver essas diferenças gráficas entre um e outro, eu usei alguns trechos aqui específicos, tá? Que não entrega nada do jogo pra vocês em termos de experiência e podem ficar tranquilos. Inclusive, alguns dos trechos aqui eu tirei de trailers mesmo. Coisas que acontecem no trailer e estão no jogo também, pra gente poder fazer essa comparação entre as duas versões. Então, se você já está curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, meus amigos. Então, vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver aqui, né? Esses comparativos, tá pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó Eu fiz um videozinho, fiz a separação aqui certinho pra vocês e tudo Como vocês podem ver, aqui do lado esquerdo nós temos o Playstation 5 Aqui do lado direito nós temos o Playstation 4, tá? E aqui é basicamente aquela cena inicial do jogo Que a gente vê nos trailers, inclusive em um dos trailers que o Kratos tá na caverna, o Atreus chega e tudo Isso daqui é do próprio jogo, tá? Só que isso aqui, obviamente, não tem spoiler nem nada E é algo que todo mundo já viu, né? Ela só tem uma pequena continuidade de cena aí, ó A gente já pode ver logo de cara aqui, ó Que a versão do Playstation 4, em comparação com o Playstation 5 Ela é um pouco mais borradinha, vamos dizer assim Um pouco mais desbotada Os detalhes não saltam tanto Sabe, aos nossos olhos igual a versão do Playstation 5 Uma coisa que nós já podemos perceber, inclusive É os detalhes da barba do próprio Kratos aqui, cara Na versão do Play 4, na versão do Play 5 As diferenças entre elas A luz de fundo aqui também Ela tá um pouco mais nítida, eu diria Esses detalhes aqui das árvores e tudo mais Enquanto no Play 4 tá um pouco mais desfocado Deixando rodar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó dá pra poder notar em termos de movimento, porque o PlayStation 4 ele tá, tá rodando a 30 FPS, enquanto o 5 ele roda a 60 no modo de performance que eu tô jogando, ó. E como eu falei, reparem só na barba do Kratos, cara. Isso é uma das coisas que mais saltou para mim assim em termos de diferenças, né? Claro que o restante também, saturação das cores o Playstation 5 elas estão bem mais vivas, vamos dizer assim Esses detalhes na mão do Kratos aqui no Play 4 Se vocês repararem aqui também na mão dele no Play 5 Ela tá um pouco mais nítida, as cores estão mais vivas aqui, mais fortes Então ó, prosseguindo aqui meus amigos Essa hora que o Atreus chega, por exemplo ó Que é justamente essa parte do trailer Reparem só na silhueta do Atreus aqui no PlayStation 4, como é que tá mais serrilhado. Não está tão nítido igual no Play 5, observando aqui, e até mesmo os detalhes do chão, cara, como é que tá mais borrado. Tá vendo aqui no Play 4 em comparação com o Play 5? Isso faz uma diferença absurda, cara, quando a gente tá jogando, sabe? Eu pelo menos senti, quando eu testei as duas versões. E aí, ó, vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho mais nas cenas. Isso daqui é a parte do Kratos, ó, quando eles vão sair na, da caverna e tudo. Também cenas do trailer, tá, pessoal? Nada de spoiler, podem ficar tranquilos aí. Olha só, cara. A nitidez das duas imagens, a diferença e a questão dos 30 frames também por segundo que o Play 4 tá rodando. No meu caso é o base, eu não tenho o Pro e tal, então... Teve que ser o, a primeira versãozinha mesmo o Guerreiro que tá aqui até hoje Quando ele para ali, ó A barba mais uma vez aqui, mano Ó o um monte de serrilhado assim Que tem na barba que fica um pouco esquisito Não que esteja feio, tá pessoal? No Play 4 tá rodando super bem também Nossa senhora, eu fiquei impressionado Só que a diferença é muito gritante Quando você joga no Play 5 Por conta dos 60 frames por segundo do modo performance E também da nitidez das imagens A saturação das cores A... Coisa mais. fica menos desbotado, por assim dizer. Eu separei esse trechinho aqui, ó, principalmente pra vocês verem. Olha aqui o Atreus mexendo nos lobos, né? Que aqueles lobos que a gente vê nos trailers também. Como é que ele tá mais borrado, tem um blur maior, porque ele não consegue carregar tantos detalhes assim o PlayStation 4 devido ao seu nível de processamento, né? Como o PlayStation 5 tem uma carga de processamento maior, as coisas ficam bem mais nítidas aqui desse lado, tá vendo? Ah, inclusive na neve, ó ah, Os detalhes da neve aqui, ó Onde os lobos estão pisando Tá ficando os buracos aqui, ó E esses montinhos de neve que ficam também Aqui no Play 4 tá bem mais borrado E com bem menos detalhes também, reparem Saca? Esse Cloak do Kratos aí mesmo A gente pode reparar quando ele vai abaixar, ó Olha o cloak dele também, como é que tá mais serrilhado aqui, enquanto no do Play 5 tá mais nítido Os detalhes aqui embaixo também, ó Essa charretinha que ele vai colocar o servo aqui que eles mataram, né? Olha só a corda, como é que ela tá bem mais borrada aqui E no PlayStation 5 ela tá muito mais nítida, dá pra, dá pra gente poder ver os detalhes dela aqui, inclusive O próprio servo aqui, ó, a parte dos pelos aqui nas bordas Tá bem mais serrilhado também O Cloak igual eu comentei A neve ali no fundo, ó. olha só O nível de iluminação e de cores do Playstation 5 Se comparado com o 4 também é A grande diferença que dá aqui Essa aí é mais uma cena pessoal que tem nos trailers Que é quando a Freya ataca eles né Então isso aqui é uma cena com mais movimento Pra gente poder ver ó Inclusive eu acabei de pausar num frame bem específico Onde a gente vê com mais nitidez a própria personagem Aqui ó Inclusive a árvore no fundo, ó. a neve no fundo A cor, o azulado, esse azulado o lado um pouco mais claro desse clima Onde eles estão aqui, ó Dá pra gente poder ver que está com uma saturação maior Aqui no Playstation 5, no Playstation 4 Tá um pouco menor E mais uma vez, como a gente pode ver, ó Tá mais borrado aqui do que aqui, ó que tá bem mais nítido, ó a Freya atacando ali, ó Os detalhes aqui do rosto, ó Mais serrilhados aqui também, ó No Play 4, se comparado ao do Play 5 A espada dela também Reparem nas bordas aqui, inclusive na barba do Kratos Essa parte de movimento ela é um tanto quanto complicada Mas é assim que a gente vê a questão do processamento Como é que ele funciona, entendeu? Que é bem legal Ó, mais uma cena aí do Kratos virando Isso aqui é um detalhe super legal também pra gente poder ver, ó A questão da barba mais uma vez A nitidez ali no fundo Principalmente dessa luminária aqui, ó no Play que ela tá bem mais nítida, que ela tá bem mais borradinha Essa cena aqui especificamente, pessoal, eu separei ela pra vocês porque ela é mais clara, entendeu? Ali na neve não tem sol nem nada disso Aqui já fica mais claro e a gente consegue perceber melhor os detalhes Principalmente aqui, ó, na tatuagem do Kratos, que aqui tá bem mais desbotado Olha só essas pedras aqui no fundo, ó como é que tá aqui no Play 5, bem mais nítido aqui A neve também, ou esses pedaços de pedra e tudo Que tá bem mais desbotado e bem mais borrado, vamos dizer assim Saca por conta dessa questão do processamento Esse aqui foi um trecho bem rápido que eu coloquei pra vocês Pra gente poder ver essa questão da iluminação Já esse aqui, pessoal, é um trecho de gameplay Agora que a gente vai poder ver né, fora de cutscenes, embora a gente saiba que as cutscenes, elas são seguidas de gameplay, entendeu? Não tem uma transição, assim Então basicamente o que a gente vê nos gráficos ali das cinemáticas, que ficam um pouquinho melhores e tal Mas no gameplay é basicamente a mesma coisa E aqui ó, no gameplay, a gente já consegue ver a saturação, como é que ela tá um pouco maior O processamento de detalhes também O detalhe é que da neve no chão, onde é que os caras estão pisando, ó, como é que tá bem melhor também Entendendo o Playstation 5 se comparado ao 4 e mais uma vez agora a gente pode ver melhor a questão dos 30 frames entendeu, em funcionamento ó. No Playstation 4 ali, ó, se comparado com o 5 tá? Aqui eu tentei fazer uma sincronia o máximo que eu pude, pessoal Com relação aos gameplays que eu capturei Mas aqui já é o suficiente pra gente poder enxergar a diferença dos dois entendeu? Em termos gráficos, assim Ó, a questão da brutalidade a gente tinha comentado Olha só, rodando a 30 frames ali no Play 4 Cara, é muita diferença, velho Aqui, ó, isso é uma parte interessante Porque a, aquela investida de cima pra baixo o Kratos dá Quando ele bate o um machado no chão e isso aqui é um detalhe interessante Que quando eu testei nas duas versões Eu quis pegar para poder mostrar pra vocês, ó Quando ele bater, ó Olha só os detalhes aqui, ó Claro que ficou um pouquinho mais borrado nos dois Por conta do movimento da câmera, né Desse efeito de movimento de câmera mas olha só a diferença aqui dos detalhes do gelo no Play 5, quando bate no chão e tudo, se comparado ao do Play 4, cara. A diferença é muita, mano. É muita. A questão aqui das cavernas aqui também, as paredes das cavernas, né? A nitidez do próprio personagem Kratos aqui, as cores um pouquinho mais desbotadas nessa versão do Play 4. Realmente é uma diferença muito gritante, viu, pessoal? Já essa parte aqui, pessoal, pra gente poder finalizar, ó. É mais uma parte de batalha, como vocês podem ver Que ele já chega um pouquinho de longe vendo os inimigos ó. E novamente aqui é bem aparente a questão das cores Da saturação um pouco maior ali no Playstation 5 A nitidez do ambiente e tudo ó. Vou deixar essa daqui rolando mais completamente para vocês verem a Questão dos 30 frames ali também, ó, em andamento no Playstation 4 Com a fluidez dos 60 do Playstation 5 O personagem tá ali em cima ali ó. ó os efeitos de fogo do projétil que ele manda Olha, ele vai mandar também, ó, o efeito de fogo no Play 4, ó Como é que ele é um pouquinho mais borrado, vamos dizer assim Cara, realmente é uma diferença muito gritante E como eu comentei, viu, pessoal, na nossa análise do jogo no Playstation 5 e tal Que eu fiz, que foi o que eu mais joguei, né No, no Play 4 eu utilizei mais pra poder fazer testes, igual vocês estão vendo aqui E assim, manos, eu achei muito bem otimizado o God of War Ragnarok no Playstation 4, tá? Tá rodando super bem, cara Pessoal que vai pegar aí, que tem né, o Playstation 4 base, que foi a versão que eu testei Eu acho que vai ficar muito satisfeito com o desempenho do negócio Não é a mesma coisa você rodar no Playstation 5 ali A 60 frames por segundo modo performance e com gráficos melhores também né? Embora o motor gráfico seja o mesmo e os dois jogos estejam lindos nas duas versões você sente a diferença jogando no Playstation 5 Então sim, eu só queria trazer mesmo esse comparativo dessas duas versões Pra vocês sentirem como é que tá Pra vocês tirarem essa dúvida aí também Principalmente quem vai jogar no Playstation 4 E agora, obviamente, eu quero saber a opinião de vocês aí O que vocês acharam de tudo que eu mostrei aqui Se pra vocês tá muito lindo no Playstation 4, sabe? Eu apontei algumas diferenças aqui de borrão, nitidez Algumas coisas meio distorcidas e tal com relação ao Playstation 4 Se comparado ao Playstation 5 Mas cara... Ainda assim, a versão do Playstation 4, por tudo que esse jogo é, principalmente em termos gráficos, tá lindo pra caramba, velho. Acho que o pessoal que vai jogar nesse console não tem do que reclamar. Então, eu vou adorar a opinião de cada um de vocês e aí, pessoal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse comparativo que a gente trouxe. Vou ficando por aqui, beleza? Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos.